Vamos no parque aquático, é parque aquático? É parque aquático Aqui nós já estamos com nossas roupas também roupas de mergulho É Tem negócio parecido para pra cair na água? Tem, é um parque aquático, mas eu fui. Ah, Quanto que era pra entrar? Doze reais Doze? Doze é. reais? Uhum. Meu Deus Barato? Pô, barato não teve que a gente foi no Beach Park foi quase duzentos reais com cabeça né? Eu acho que vem mais por cabeça, que? Pessoa. Pessoa. Que isso? Uma laranja ou um. que? Uma melancia também. Hoje nós estamos com as roupas. Gente, eu não tô pegando minha mãe porque minha mãe, ela não está no vídeo. Então eu peço Ela tá aqui sem ela falar. Aí a gente tá chegando aqui. Water, Watermelon Eve Club. Você é... falou assim: Walter Melon. Walter. É... Walter. É. Clube da melancia. Lá, que... Por isso que tem uma. Hum. Melancia. Hum, que legal. E pode comprar melancia? Pode, né? Acho que sim. Você fala com o moço pra você conseguir um ingresso. Dá dois ingressos aí, eu e minha filha. Tá. Aí a gente deu um, aí a gente me deu outro. Que eu tô com preguiça de ficar com o um negócio na mão, porque não vai servir pra nada. Aí a gente já tá com os ingressos e a gente pode, pode entrar. Que cara. <risos> Bota na cadeira aí, pimentadinha ali. Tá. Isso. É um chuveiro, né? Pra pessoa. Tem pessoa... que tomar uma ducha antes de entrar na piscina, né? <risos> né? Não, eu parque aquático com, a, com um prédio com andares. Isso. Um prédio aquático. Eu estou malhando. Aqui, sauna. Vou ir na sauna. Na sauna. Sauna. Na salva. saula. Também quero ir na sauna. Sauna? Tá. Aqui. Sauna. Tá com a ar-condicionado. Ar é, tá com ar-condicionado ligado aqui do estúdio? O ar-condicionado tá. muito calor. Que isso, cara? Igualzinho, eu fiquei vermelha lá. Pronto. Tá normal. Eu vi tá eu tava até mais É, vamos tomar uma ducha agora. Depois da sauna, vamos oh, tomar ducha. Não, não, toma uma ducha agora, vamos lá. Eu vou é tomar bom, a é ducha bom. primeiro ah. Pera aí, deixa eu... É bom que tá, você chega, sai uma gordurinha no corpo É porque tá gelada a água hum, Agora você Tá bom Pronto, agora eu divido ah, Deixa um suquinho ali, ó, água Mas aí Olha só, água, eu tirei água. o óculos Não, ali. Água? Aí, é você vai... que água? Não tem mais água Você é, vai, bebe vai, vai beber um gole Beber um gole E agora eu vou beber o restante Tá bom, ótimo Ai ai Eu queria compartilhar Sim Eu sabia que ia ter um botão Um botão ah um é, é de um animalzinho gente Um crampet Crampet Agora deixa eu. Não, deixar, o, deixar o bicho malhar sozinho. De nada, o quê? É a entrada. Aí agora vamos pro segundo andar. Olha que tapete de melancia mantendo Legal, cara. né? Tem um, uma luminária de melancia também. Muito bom. Tô <risos> com quantos dólares? Três. Três. Três reais. Três. Três reais. 3 reais. Então, um mesmo de 3 reais. 3 reais. 3 reais. Igual a pastilha. Hum? Só tem 1,99. Olha como chega o elevador. que hum, bonito, hein? Que é bonito. Bom, eu vou ficar sentada aqui enquanto eu apresento pra galera. Se você quiser alguma coisa. Aqui tem a parte infantil. Só tem isso aqui que tá liberado? Os outros mapas não tem? Não. Tem que liberar isso aí? E, isso tem... e comida, comida? Comida. Eu quero ah. comida, eu quero comida, eu quero comida, eu quero levar. Qualquer coisa que tiver pra comer, eu quero. É... E aqui embaixo é areia, isso que eu acho legal. É, é na praia, é uma praia Are. suspensa. Ah, já tá aqui a comida. Quer comer? Eu quero. Que isso, hein? Uhum. Um suquinho, tem suquinho. Tem. Tem de abacate e de morango Morango, morango Leve o suco com tampa e devolve o suco para não pagar hum. E qual é a piscina ali? Desse lado aqui é a dos animais Meu Deus, que legal, cara Então toma um lugar certo Opa. Uhul. Gostei disso, então desnudou um os caras Uhul o <risos> que é isso? Hum. <risos> hum. <risos> Para. Que legal. Que... É. A boia! Que legal! Boia! Você tá na boia! Tem e tem uma corda lá, aquela corda lá dá na corda? Sei lá, tem um peixe é. ali, um álcool aí. É uma arminha de água. Ah! ah, ah e tem bolhas! bolhas bolhas? Bulhas! Bulhas. Bulhas só mais uma vez hum. <risos> você caiu na água de bicho o que é isso aqui? tem protetor solar Pera isso aí, aí tu precisa botar protetor solar tu é... tu ficar é... Ah, tem esse daqui é um tapetinho e protetor não, isso aqui é uma garrafinha garrafinha ah, que abre no chão do tapete? não tem um negócio junto ali que é... Oh, meu Deus do céu, como é que eu vou pegar a sacola? Tira, né? Eu vou segurar a sacola E eu coloco isso aqui Isso Agora terceiro andar Terceiro andar Olha como sobe o... Oh, oh. Deixa o like nesse tempinho E se inscreve no canal Canal Canal. canal. <risos> é, aqui no estúdio tá calor Ih, ele tá morrendo de frio Tá olha no estúdio que tá... Ah, tá quase desligado Tá no 22 Jura que tá morrendo de perigo tô. Esse tá quente, pai eu Tô frio Ih, gente, meu pai tá com pé Mentira, olha aqui como é que sobe Deixa eu ver Eu vou conhecer aqui o local Vem comigo, pai Comida Comida, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, não, coisa, não. Sorvete, sorvete Não, quero sorvete deitado não Aí, agora sim, agora vai brincar E olha isso aqui ó, você vai sentar aqui e... Que que é isso? Bolhas Caramba, depois... Oi. Uma boia um banho de sabão Trampolim. Eu percebi que não gosta de banho, não, né? Você não entra na água, né? Sem banho, né? Então não sem banho. Tui. Vou pular do trampolim. Tá disfarçando, tu tem medo de água. Tenho nada. Eu adoro água. Ai, eu quero de melancia. Agora de melancia é minha. Eu vou deixar minha bolsa aqui, eu vou entrar na. Vou deixar meu óculos, né? Porque eu não vou entrar na piscina de óculos. E agora eu vou, eu vou pular do trampolim. Sai daí. Uh! Agora ah, sim, toda vez que a gente pula, eu tenho que pular tipo assim com a nossa jogo. é o daqui. Ah! Aquele 20 lá. Que 20. É a foto. Hum, legal. É aqui, ó. Sai daqui, moço. Pelo amor de Deus. Ih, tirei o óculos. vamos gente Vamos andar aqui E agora a gente vai tirar a foto Uh, nós estamos agora Uma foto de nós dois Dá pra virar uma foto? Uhum Pronto, agora a gente tem uma foto Mas vai ficar aí ah, mas Não, não vai vou, vou deitar aqui um pouquinho Eu vou te mandar aquela banana ali A banana na piscina Baninho, baninho. Não, banana, baninho. Baninho. que banana? É banana, é Isso aqui? A boia, banana. Eu adorei. <risos> Vamos ver pra cá. É, tem certo, tem certo. é um morango. O que, que é isso aí? Dá Ih, eu quero amarelo. amarelo. claro. amarelo. de onde você tá? Isso, maneiríssimo. Agora você vai no verde. Cadê ver, como é que é? Um onde é que eu vejo, onde é que eu tô? Aqui, ó. quando o luzinha vai aparecer roxa, ó. Vai viver... ah, dá pra ver onde que tá um gar... o negócio Dá um looping, como é que você sobrevive? É. Eu vou ir nisso também. Tira o óculos, né? Não, não faz tá mal óculos, não. vindo no amarelo. Uh! caramba Muito legal, né? E o que é isso aqui? É? Ah, é uma prancha de. Adorei. Um aqui, é protetor passada. solar que eu não coloquei até agora, que eu vou passar nela. Que isso! Eu bota ela na minha testa também, na minha testa. É muito textura. Que isso, a gente vai ficar cheio de, de protetor solar. Ah, nossa, passando no protetor solar em tudo colocar aqui <risos> Na minha boca. Boa, dentro da, da E agora eu vou beber água que eu tô morrendo de sede ela tem um Quer água também? Quero. Quer comer? <risos> tem mais comida? Ah, Olha chocolate lá, só o chocolate, eu A chocolate <risos> que eu Não pai, isso, é muito te dizer, hein? muito fomeadinho chocolate, chocolate é só de chocolate só de chocolate. só chocolate ih, vou não. botar o sorvete vou botar dois de chocolate é, tão... é muito chocolate só vai se for mudar com, com outra cor quer coisa. ver? é esse mesmo? não, não é isso é não, olha o direito na minha boca ela fica com ela o chocolate ah, aí, ó. Eu... Agora ficou eu... bom. Eu um gatinho, uma gangueira, tudo tô... lá. Depois de comer, agora você vai descendo escorregando. Tá bom? Que que... Ai, gente. Eu vou levar dois desse aqui. Eu vou levar lá pra casa. Que que é isso aí? Isso daí é pra botar bebida na, na água. Na piscina. Uhum. Como é que você vai levar isso pra casa? Na mão? Eu vou levar outra outro pra levar outro? Isso mas é do parque, Meu Deus do céu, você tá bugado É do parque, não pode levar as coisas não Não sei se é sei se é assim Ai, não pode, que raiva Ah, é do parque? Quer levar as coisas do parque? Quero E essa água aqui é aquecida, ó hum, hum. é bom, hein? Quer vir aqui? Agora do sol, o sol... O que é porque o sol tem um sorriso verde? Esse aí tem a cara da máscara do, do, do teatro, né? Esse aí tem um sorriso verde, porque o sol tem um sorriso verde? Sei lá Agora vamos para o terceiro andar Ah não, esse já era o terceiro andar Então acabou então vamos ficar por aqui, né? O vídeo. Vou pegar essa bolsa. Deixa eu sou lá não Quem souber alguma coisa escondida aí. É. Bota nos comentários aí pra depois a gente voltar o vídeo aqui pra, pra poder Pra ver. Pra poder fazer os efeitos aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou levar minha bolsa, né? Minha bolsa eu posso levar. Meu Deus. Agora, a gente vai voltar e a gente vai embora. que esse foi o parque. Oh. E, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E deixa muito like aí. Escreve nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixa muito like e se inscreve no canal. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau e fui. Oi gente, eu vim aqui pra falar e agradecer muito a vocês. Agradecer demais a vocês que me ajudaram a chegar a aqui no YouTube. Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer a cada um de vocês por ter se inscrito aqui e ter me acompanhado todas as pessoas. Muito obrigada, tá? E, e não, pra não perder tempo, se inscreve aí, porque agora a gente tá rumo aos 100 milhões. Tchau! E gente, já a meta agora é chegar a 1 um milhão. Tchau!